<coughs> um... <risos> calma hey. calma preciso colocar uma dança calma aqui olha esse aqui não é o look do canal calma socorro Aê não vai calma calma vou colocar esse mesmo espera que dança que eu coloco Ai meu deus, esse aqui. Hey Strabbers, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de Adopt Me. E hoje gente tem novidade aqui sobre o ovo mítico. É muito legal, gente, o um ovo mítico. Ele lançou esses dias e eu já choquei um, já fiquei sabendo. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Mas antes de eu contar essa coisa, é melhor você se inscrever no canal. É, se ainda não for inscrito e deixar o seu strawberry like, sabe por quê? Porque essa coisa, gente, nossa, foi sorte, tipo, foi sorte mesmo, foi sorte. Eu fui, eu vou explicar pra vocês agora mesmo. Então, gente, foi assim, eu comprei, né, o ovo mítico aqui e tal, fui lá, bem quando lançou, gente, aí eu fui lá, né, eu não tava vendo o ovo, o que pet nasceu, aí eu fui lá no meu inventário, eu vi legendário, gente, eu falei assim, como assim, de primeira legendário, e eu achei ele uma graça, gente, nossa, olha que fofinho, calma aí, tá carregando aqui, Acho que tá carregando. Hein? É, tá carregando, gente. aí que ele tá meio cinza. Ó, mas ele é muito fofo, gente. Ele é, ele é legendário. Tipo, de primeira, gente. Foi o primeiro que eu abri. Eu já ganhei legendário, ó. Ele se chama Goldhorn. Então vamos lá aqui dar um nome pra... Eita, dar um nome pra ele. Porque eu adoro dar nome pra animal aqui no Deixa eu ver. Tá. Uh, calma, ah, calma. Vamos ver aqui. É, deixa eu ver se eu tenho algum nome. Hum... Alex, eu já coloquei no meu grifo, que eu adoro o grifo, gente, é muito legal. É, eu vou colocar... É... Ai, gente. Calma. Caio, sei lá. Não, gente. Ai, gente, eu não sei. Então vamos fazer assim. Depois desse vídeo, só depois... Você vai, você vem aqui nos comentários, e aí você dá a ideia de um nome. Aí eu vou fixar esse nome lá em cima, aí eu vou colocar no meu... No Gold Horn, e no próximo vídeo eu volto com ele com o um nome, tá? Se vocês derem. Mas lembrando que se esse vídeo não tiver comentário por causa do YouTube, né? O chato do YouTube deixa sem comentário, né? Fazer o quê? Ahn... Um... Deixa esse comentário, né? Então, se, se não tiver comentário, vocês vão lá na discussão do canal. Pra quem não sabe, ó. Eu vou dar uma mostrada aqui. Bom, gente, ó. Já estou aqui no meu canal, ó. Aqui estão os vídeos. Aqui é, por exemplo, o é, meu canal. Aqui é o banner, essas coisas. Aí aqui está em vídeos. Aí pra você poder comentar alguma coisa. Se, tipo, por exemplo, esse vídeo aqui não teve comentário, gente. Porque o YouTube, ele tira. Então, se você quiser comentar alguma coisa aqui, você vem aqui na discussão e você pode falar assim, ó, gente. Eu tinha mandado aqui há quatro meses. Ó, gente, você pode mandar aqui, tipo... Ah, vídeo do desafio. Aí você pode comentar alguma coisa assim. Tá, gente? Então, é só fazer isso que eu falei, tá? Bom, continuando aqui, né, hoje a gente vai tentar é, trocar ele... Porque gente, eu acho que ele é muito fofo assim, sabe? Então eu quero ver se eu consigo, se eu consigo ganhar alguma coisa boa por ele. Espera aí, gente, que eu esqueci de colocar a minha animação aqui. Calma. Acho que aqui. Não, aqui tá. Calma, aqui tem. Ah, eu vou colocar isso aqui mesmo, gente. Não era essa, mas essa aqui também gosto. Gente, olha que ficou bugado coitado do bichinho. Então bora gente, bora lá e também lançar esses novos carros. Aproveite porque eles são muito bonitos, é, é, é Lock 3 Legendary Ultra Cars. Três carros legendários, três ultra carros legendários. Isso aí gente, bora, vamos lá ver, né? O que, que as pessoas têm por isso aqui, né? Porque Olha, gente, esse server aqui tá bem cheio. E vocês, vocês conseguem se lembrar que aqui do lado tinha um monte de interrogação aqui? Aí, de repente, tipo... Aí colocaram aqui, é, começou 20 horas, 19 aí foi abaixando, aí foi chegando, aí foi chegando a hora, até que apareceu aqui lançado. Aí você clica aqui, você aperta aqui, e pra você ir lá até os ovos... Você aperta aqui, mas eu não vou apertar porque eu não quero comprar agora. Mas você pode ir até ali também, gente. Aí você compra lá. Vamos ver, gente. Uh, deixa eu ver aqui essa pessoa. Essa aqui. Essa aqui. Vou enviar troca para todo mundo. Ah, opa! Vou enviar troca para todo mundo, gente. É, quase todo mundo. né? porque eu não consigo... Aê, ah, gente, já aceitou. Opa! Coloquei errado, calma. Tá, gente, assim. Não, gente, não vale, meu legendário. Ó, oh, desculpa, mas eu também... Eu vou mostrar aqui que eu já tenho tucano, ó. Então, por favor, moça. Vamos ver, gente. Tá, gente, isso aqui é legal, é com Robux, mas é que assim... É, eu sei que isso aqui não é com Robux, mas é legendário, me desculpe. Isso aqui não é nada de pet, né, gente? E agora, tá, a gente tá aqui na Me, tá mais modinha de trocar pets, não veículos e tal, essas coisas assim. Não é, gente? Vocês concordam? Então. É esse caso aí, tá. Pera, gente, eu vou ter que ADD, eu já sei disso. Deixa eu ver aqui o chat. Nossa, gente, coloquei uma coisa tão boa, uma coruja. Invernal. Já pensou se fosse coruja, gente? Nossa, eu queria, Calma. Quem tem esse boi metálico? Pera. Ah, que era. Quem que é que era? Calma. Ah, essa aqui. Achei, gente. O boi metálico. Será que vale? Ah, um canguru ali, calma. Vamos ver. É, o boi metálico, gente. Ele é legendário. Legendário. Nossa, gente, um shark. Voa, nossa. Que top! Topzeira. Calma aí. Será, gente? Será que vale? É porque eu acho que ele é muito... Gente, eu acho que eu vou nessa troca. Porque, olha, ela aceitou. Gente, ela aceita. Como assim, gente? Depois vocês falam se, se vale a pena, tá? Gente, foi. Troquei. Nossa. Olha aqui, gente. Que top. Ah... Olha, gente, nossa, gente, que topzera, agora eu tenho Shark, gente, que demais, troquei, troquei, gente, deu certo, uma troca aqui, né, agora vamos comprar o um ovo mítico, porque eu quero de novo aquele pet, gente, agora vai ser difícil, já pensando não conseguir, mas eu vou comprar, porque eu tô com bastante dinheiro, é, bastante mais ou menos, né? Mas eu quero comprar, então eu vou comprar, gente. Nossa, que sorte! Depois vocês falam aí nos comentários, se tiver, né? Vocês falam se valeu, ou como eu já ensinei, vocês falar aí se, lá na discussão se não valeu e tal, gente. Então eu já volto com o ovo chocado, assim, quase com uma missão pra... que falta. Então, gente, é, consegui esse aqui comum, né? Mas o que importa é que eu tive a sorte de, naquela primeira vez de ganhar aquele. Mas pelo menos eu ganhei um shark. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau!